É interessante, né, como eu falei da progressão, você ir fazendo uma prova de 16, de 10, de 21. Por que é interessante você fazer uma prova de 21? Para você testar a sua prova de 42. Esse é o grande ponto. É você sentir o estresse ali, você sentir a sua barriga funcionando, né? Como que o alimento vai responder durante a prova, naquela naquele stress, naquele movimento que você está na corrida ali, e para você ir cada vez mais experimentando, você vai conhecendo como que o seu corpo vai respondendo a cada momento na corrida, você vai sentindo, porque a cada passo, a cada quilômetro, a cada minuto que passa do exercício, o seu corpo responde de uma maneira diferente, ele vai te dar um feedback diferente. E ter a consciência sobre o seu corpo é fundamental. Você sentir o seu corpo, você ter a experiência justamente de como o seu corpo se comporta em prova. Se bota uma intensidade mais alta, se bota uma intensidade mais baixa, a hora que tem que acelerar, a hora que tem que comer, a hora que tem que beber. Todo esse projeto de prova. Você pode fazer isso num treinão, num longão? Pode. É muito recomendado você fazer no longão, nos seus treinos, o que você vai fazer na prova. Você fazer um simulado, né? mas você pode fazer isso em prova ou no longão. Mas é interessante que você se teste que você experimente.